não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo um dos melhores que a gente tem aí no Brasil gabado enfim ótimo Pô, trabalho técnico técnico vambora primeiro ano fizemos fundamentos importantes criamos programas de, de aumentar a prevenção Secretaria de Atenção primária consegui zerar tudo que tinha de coisa não paga do SUS dos últimos quatro anos coloquei em dia no SUS não devia um tostão para ninguém para nenhum prestador a frota do SAMU, essa que fica rodando, todo ano tem que trocar 20%, que é para cada cinco anos você ter 100%. da Já tinha quase três anos que não trocava, eu troquei tudo de uma vez só, quase 50% da frota nova, sem dinheiro novo. Só com gestão, gestão, gente... gestão, gestão, gestão, gestão, a coisa estava indo. Nesse segundo ano a gente ia entrar na especializada. Então eu acho que estava indo legal, eu não dava entrevista, eu era um cara super discreto, estava só olhando... É, o que, que aquele governo estava fazendo